Oi nadadores e nadadoras, eu sou o Josias, o assunto do vídeo de hoje é... Deixa eles assistirem o vídeo Josias. Flávia, eu tô falando o assunto do vídeo. E para de ser chata. O nadando com nada fala o assunto do vídeo no vídeo. Tá, a sua chata. Me chamou de quê? Te chamei de linda, Flávia. nada, nada, nada, nada. eu não estou... Nada e nada do, Lise, nada do eu sou nadando com nada. Vocês já, conhece... já conheceram a Fábio e o. Esqueci o nome do outro cara. <risos> o. Já sou Esqueci o nome do puto lá, o. Esqueci o nome do puto. Vocês já conheceram a Fábio e o. Meu amiguinho. Eu chamei de Meu Amiguinho. Quando eu esqueço o nome dele Eu sei que ele começa com J, não é? Esqueci Depois eu vejo Então, gente se Eu vou começar a fazer os vídeos aqui do, Da série aqui nesse canal Então Vamos ai, ai, Vamos pro vídeo E eu estou usando um mouse Pra colocar Ó, ó minha mão Ó, Fica vendo Cadê algum pano? Pano aqui, pano. Vai ser funcionando. Tá Ó. Minhas duas mãos estão tá aqui. Eu tô usando essa mão aqui. E essa mão. É, mas é meio difícil. Voltei. Tá mostrando meu rosto aqui na webcam, então vou tirar a webcam. E. Bugou? Não. Eu vou entrar aqui no Five at 2. Então, gente, eu tô gravando aqui, vocês estão vendo o mouse, Porque eu, na, Como eu mostrei antes de começar aqui eu tava, eu mostrei aqui o mouse. né? Aqui, ó, eu tenho o Five at 2, Five Night 3, Five at 4. Eu também tenho o Free Fire, se vocês quiserem que eu que eu, jo que eu jogue enquanto gra gravo, enquanto, enquanto jogo tenho Gold Simulator e Goat Z. Eu tenho um monte, eu tenho esses jogos aqui. Tem até Clash Royale, Minecraft. E se é que eu jogo esses jogos enquanto eu gravo, pode pa. Escreve nos comentários. Eu ainda não lembro do nome do amigo da Flávia é lá. Esqueci o nome dela. Dele. Vamos lá, continue. Eu ainda tô na noite 2. Foi. Continua, Mobizen. Não sai daí, Mobizen. Mobizen continua. Eba, agora foi... E, gente, de hoje em diante, eu só vou usar o, o mouse para gravar, porque é bem melhor. Ó, pra carregar. Essa noite é impossível de se passar. Essa noite é impossível de se passar. Por culpa de quem? Por culpa de quem? Balão basta, balão bosta. Por culpa de quem? Eu só morro pro Fox. Né? Pro Fox estragado, que eu esqueci o nome, que tem um nome... É o FF o Fox, o FF, o, é alguma coisa Fred? O FF Fox é alguma coisa Fox? O FF Bone é alguma é, FF B que é alguma coisa Bone? Eu esqueço. Oh, eu também posso fazer os vídeos os de Faznet de Fred? Enquanto eu conto uma história do Faznet de Fred que eu conheço a teoria. Não. Ah, foi... ah, já fodeu baga... ah, o Ah, tá aqui. E o puppet já tava saindo. Não. Esse não é pode não. Isso não é. Legal, enquanto eu tô brincando aqui, o balão bosta tá vindo aqui tirar a pilha de mim. Ó. Não. Amigo, eu já saio daqui. Tem que prestar atenção na música. Então, bosta, não tá aqui. O oh, tem bom. Tá, hello pra você também. Hello. Nada. Ah, eu morri. Por que que eu tô acendendo a luz? É pra tocar a ah. música. Ó, morrendo. Ah, amigo ali, ó. Ó, putiano Ó, amigo. Não! Olha eu morrendo. Olha eu morrendo. E já saiu. Ninguém? Vai, outro capeta. Já apareceu? Nada. Deixa de Olha ali, ou tá Fox ou tá Mengo. Com certeza, amigo, é mais provável. O Fox. É, o Fox. Ai, Fox! Vai bem com tu... Alguém na, ventil... na ventilação. Não. Ah! Eu tenho que sobreviver até o fim da noite, velho. Eu não lembro se no último episódio eu morri pro Puppet ou se eu morri pra Fox. Mas... Ah, só por causa que apareceu isso eu vou morrer Ai, o Fox não tá ali Primeira visto que eu vou passar da noite 2 Foi na na noite 2 Falta três horas. Não deu. Fox me matou. Esqueci de ligar a luz à Fox. Eu sou muito inteligente. Burro, burro, burro. Meu Deus do céu! Vamos lá, vamos lá. Sete minutos já é o vídeo para mim aqui. E galera, vocês gostaram da, no, da minha nova intro e Final Fantasy II, ah, Da minha nova intro? Ela tá melhor que a antiga? Que é a outra? Dois da manhã, o tanto de inscritos que eu tenho, 12 velho do céu, tô tão feliz. Tão feliz. Eu tô feliz por ter 12 inscritos? Nossa, eu tô feliz por pouca coisa, sabe por quê? Por causa que os outros vídeos que eu tinha, né, que eu fazia, o maior o maior número de inscritos que eu tinha era o que? Cinco. Você pode fazer um favor pra mim? Eu tô fazendo o vídeo agora. Daqui a pouco, não nadando com nada. Você pode fazer um favor pra mim? Depois, ah, tá. Depois, não é rapidão. Foda-se, é rapidão. Vai demorar. Meus vídeos é 15 minutos e minha, minha estratégia é deixar quieto vou deixar na metade. Assim eu não perco muito tempo com o Puppet. Ai, que susto, capeta. Tá, não mudou. Sabe por que eu, eu falei que não mudou? Por causa do Bonnie aqui, ó. Tem um easter egg do jogo que o Bonnie, em vez de ficar... Um, ele ser um coelho, ele um osso roxo É por isso que eu tava querendo ver Ainda se... tá funcionando Oi, capetinha O balão bosta Tá, ó, tá que tá Tá, ha, ha, ha, hello, hello Hi de boa ainda uhum. Se o vídeo durar mais de 15 minutos Ai, ele tá na ventilação Quer ver aquele aqui, ó Aqui o puto Não, o puto não tá aqui não Cadê o puto? Já tá aqui? Tá tá aqui, ó o putinho aqui, ó Ó oh, o puto, ó oh, o puto Tá de boa Duas da manhã, duas da manhã, ufa sério? ele veio na minha sala, sala, sala, sa, sa, sala, agora eu tô ferrado por causa que eu tô morto sai daqui balão bosta eu vou estourar seu balão balão bosta ah fala sério. Quando eu tô ferrado. Ó, oh, não dá pra ligar nada. É sempre que eu morro pra Fox. Só morro pra Fox. Só morro pra Fox. Só morro pra Fox. Essa vai ser a última vez que eu tentarei. Depois eu vou acabar o vídeo. E o vídeo tá ficando muito longo. Ele tem que durar só 15 minutos. para aí, ele vai ficar com muitos minutos. Só Gente, gente, gente, gente, é, mudando de assunto aqui do jogo, vocês querem que eu faça um vídeo de react? Tente não rir, escreve nos comentários. Ah, tá sensando. Que susto, o caminhão passou ali, eu levei um susto. Foda-se. Vocês estão tá ouvindo? Presta bem atenção, olha. Não, não liga pro jogo. Eu tô falando, presta atenção no... Rap. As meninas ouvindo o Fox e o... Coelho de roxo. Deixa eu vou até vir aqui, ó. Ó, falei? Isso, Eu vou ter que acabar com o vídeo bem rapidinho, eu fiquei caladinho, por causa que eu tô sem nada pra falar, continuando falando. Escreve aí nos comentários que vocês querem que eu faça. Ele saiu, balão bosta saiu. De boa, de boa, de boa. Tem que morrer, tem que morrer. Ai, ai, minhas costas. Uhum. Bora saiu da cadeira. Hello também, pra você. Si. Tantã. Tem alguém na ventilação Porque abaixou o som E eu vou morrer agora Tô sem rima então Vou falar somente então Coisa que eu não rimo não com tão Porque eu sou um burrão eu tô com medão. Meu cu não passa nenhum ar. Eu... Oi. Tchau. Tá. Hello pra você também. do céu que que medo velho. Mandadores, esse foi o vídeo. Eu me caguei nas calças, então fui. Conheçam os meus os. Vocês, vocês já conhecem os novos participantes da Flávia e o esqueci o nome do bichinho lá, velho, do cara. Esqueci. Então, no próximo vídeo eu já vamos já vou levar, então, fui. Levanta uma zona vai chamar logo para brincar, você sei o que, voltar aqui. Sua diversão começa a subir.